Tipo assim, sempre eu faço que nem É só que agora não dá, né? Pô. Muito repetitivo, sei lá uma coisa assim, né? Vamos mudar, né? Não vou falar nada Deixa só a batida seguir <risos> Um passapente em Dubai Faço de todo jeito, mas faz pra nunca falar que eu falhei. Só que agora tenta de novo, tu é tentando com a minha fé. Faço tudo com os pés no chão, com o foco na frente, pensando relax, com time correndo pra essa batalha, jogando dinheiro dentro de casa. Eu treinado, capacitado, com a mente treinada para essa batalha, não quer me jogando junto com a mafa, ganhando dinheiro jogando. Um passa frente em Dubai ah, A mente tá pedindo paz Eu fiz de tudo, eu tô relés A meta é fazer com fé E enquanto dá volta por cima Dentro do estúdio me sinto mais forte Fazendo esse risco Quebra faredão com um grafito tocado Em toda a cidade Um mero um mano fazendo a canção pés no chão e o fogo na frente Arte estranha que nem espião Chegaram no estúdio queimando balão Partindo pelo rapo junto com os irmãos Bastante gelado com dólar no bolso Fala do Oshi Trajado no esquete sou para uma casa avião Ah, meta uma casa sou para avião A ah, uma casa sou para avião ah, uma casa sou para avião ah, a meta, uma caça, Faço de todo jeito, mas mais Chego um passa vez do pai Colando com a trampa no estádio de Minha mente sentindo o pai, Fiquei mais calmo, tomando alecrim Misturo com jantada, dentro do sente Na batida foi forte assim Não sei o caminho, de volta pra casa na mais calmo, tomando alecrim Misturo com jantada, dentro do sente Na batida foi forte assim Não sei o caminho é ah, meto uma caçou Que isso, pai Porra, tá tava foda é, velho é, sem até sem um todinho agora, Para Tá massa, massa, massa cara, cara, tu, tu ficou seco <risos> Tá foda, tá foda, gostei, tá pô, massa, massa Tá massa, massa. isso, pai Cadê ziz? É. <risos>